Depois de tudo o que eu fiz em off, o Link definitivamente está capaz de demolir completamente, como vocês podem perceber aqui. A propósito, vale a pena mencionar que... Por que eu vim pra cá, exatamente? <risos> Tipo, não tem nenhuma foca por aqui pelo que eu estou vendo. E isso é inconveniente. Por mais que eu queira explorar naquela direção e etc. Bom, tanto faz. Uh, enfim, o que eu queria dizer é que... É, yeah, tipo... Pra aumentar a quantidade de espaços de... Arcos e de escudos... Que eu tinha aqui era somente uma semente. Tipo, basicamente, recomeça desde o início. Tudo, então... E yeah, é, isso aqui é bem fantástico. Sabe o que não é bem fantástico, então... Oh, espera um momento. Aquilo é uma foca? Ou aquilo é um lisalfo? Ah, aquilo é um lisalfos. Liza... Ok, quer saber? Tanto faz. Eu estou interessado, neste exato momento, em... Ir atrás de torres. Porque foi isso que eu decidi. Eu tava me lembrando no último episódio que eu tava pensando em alguma outra coisa. Não, pra falar a verdade, outra coisa era simplesmente eu coletar os chifres saltantes em uh, off. Só que eu não fiz isso porque eu só joguei a quantidade suficiente pra pegar algumas coisas lá. Oh é yeah, uma coisa que eu devo mencionar também é que... Uh, eu ativei uma cutscene da DLC acidentalmente Enquanto eu estava procurando o resto Que demorou uma quantidade meio que vergonhosa de tempo Para eu conseguir encontrar ele Considerando que ele está bem na frente, bem na cara Bem óbvio de se encontrar E outras coisas mais Mas tudo bem, tá válido, tá valendo Oh, a torre tá ali bem no alto. OK, aquilo aquilo é outra torre. A gente tem Não sei se eu apontei para o santuário ou para uma torre aqui. Em... Não era uma torre, era para um santuário, tipo, deixei marcado. Ou simplesmente marquei o oásis. Eu não sei, só sei que o meu radar neste exato momento não está encontrando nada, apesar de eu estar chegando bem perto. Olha, yeah, eu acho que eu marquei o oásis aqui. Oasis, que se eu não me engano, tem seu próprio bazar, mas eu não tô completamente correto quanto a isso, mas. Yeah! É, outra coisa que eu fiz em off foi simplesmente absolutamente trucidar alguns Lynels, porque isto era importante. Ok, yeah, eu tinha marcado o Oasis, porque de qualquer maneira eu tava precisando ir para cá, então fantástico. Oh! E olha só o que a gente encontra aqui. É um certo NPC. Incorreto. É uma certa Divine Beast rugindo. A propósito, é canon. Isso é o som que o camelo faz. A propósito, qual é o som que um camelo faz? E certamente existe uma palavra que descreve exatamente qual é o som, mas eu não sei mais. Você... Sabe o segredo da infiltração? Uhum. Uh, me pergunto se. Uh, como é que é? Uhum. Tipo, ele é simplesmente super bom no disarce. Ok. Uh, de longe? De longe! Mas eu simplesmente acredito que as Geruda. As Gerudas? que, As Gerudo. São muito... Oh, por dinheiro? Ok, tudo bem. Eu acredito que as Gerudo são simplesmente, tipo, isoladas demais na cidade emparedada delas pra elas imediatamente se identificarem enquanto um homem tá tentando se infiltrar. Ah, é justo! Mas também eu acho que tentativas de infiltração são constantes etc. Pô, o cara nem fez a barba. Uh. <risos> não, não dava pra se esforçar um pouquinho, mais? Pra se disfarçar... Quer saber? Tanto faz. O Link simplesmente tem sorte de conseguir um disfarce desses, porque... Como ele conseguiria resolver o problema inteiro dessa região se ele fosse o dobro do tamanho com dobro de músculos? Eu não sei, mas este... O nome desse cara é literalmente Guy. Mas é, eu estive no vilarejo Rito. E yeah, aí yeah, já foi bem frio e etc. Oh, ok, esse é um cara que... Quer um elixir do calor e etc. Eu tenho algum elixir de calor aqui ou não? Eu não sei, mais. E yeah, é basicamente esse... Essa armadura aqui... Bom, essas roupas... Chamar isso de armadura, é um exagero. Uh... Ok, algo que... Hum... Ou oh, sim, eu tenho um elixir anti-calor. Sim, sim, aqui está o elixir. Sem dúvida alguma não vale exatamente... To... 50 rupis? Ok, só que sou pra você também, mas... Eu repito o que eu disse. 50 rupis? Isso é patético. Mas tudo bem. Ok, não era exatamente a minha intenção assustar aquele Goron, mas... Ei, tanto faz. Enfim, o cara que estava procurando... O Maguerudo... Uh, tipo, será que ela está por aqui no Bazar do Oasis mesmo? Ou não? Eu não sei. Oh, você é uma guerudo. Qual é o seu nome? Seu nome é Rip. Ok. Certamente é um nome. E certamente é um brilho. Oh, certamente é um brilho. Oh, e você está vendendo coisas? Ah. Incríveis coisas você está vendendo, sem dúvida alguma. Basicamente, pra falar a verdade, eu não deveria reclamar do preço. Você está literalmente no meio do... De... O Beedle está aqui. Eu nem te persegui. Persegui? Percebi. Eu não sei falar palavras. Ah, propósito eu acabei de perceber uma coisa. Tipo... A mochila dele é um besouro. Eu não sei como demorou tanto tempo para eu prestar atenção nisso, mas finalmente eu prestei atenção nisso. Ok, ele tá vendendo algumas coisas aqui. Quer saber? É melhor eu comprar só para garantir esta. Ok, Cold Darler. E ele basicamente está dando aqui tudo que é realmente necessário uh, para você confortavelmente passar por aqui, mas tudo bem. Tem peixes aqui. Não que eu esteja imediatamente identificando... Espera aí um momento. Você. Qual é o seu nome? É Mike. Ok? Uh, não, não tenho nada. Olha aqui. Sério, só isso? Que você tem a vender? Bom, novamente, eu tenho que pensar. Nós estamos literalmente no meio de um deserto. Ok? Você que exatamente você está vendo a tempestade de areia. Oh, Yeah! A tempestade de areia parou. Pra falar a verdade, parou muito tempo atrás. Por que, que você estava procurando... <risos> ah, extraordinária missão, sem dúvida alguma. Que decepção. Henry. Ok. Certo, certo. Ok, tá bom. Eu posso comprar... Ah, uma banana também. Eu posso comprar umas melancias, sem dúvida alguma. Mas, é, eu vi você toda decepcionada ali, pensei que você estivesse, sei lá, interessada em se mudar. Seu nome é Ronson. Ok, é yeah, assim, definitivamente. Oh, ela nem tem nenhuma rea... reação porque o Link tá disfarçado. Isso é hilário. Ok, então, isso não era o que eu queria equipar. Ok. Tenho que falar ah. com ela sem sarse. Ah. Ok. Sim, sim. Ah. Ok. Sim, você está procurando. Pelo amor da sua vida. Etc. Mas é, tem. Tem o um problema. Bom. Não tem, guerre do macho. Não é verdade. Existe um. Ele. Uh, Honestamente, mulheres não costumam gostar muito de porcos, então, meio complicada a situação ali, mas tudo bem. Yeah, yeah. É complicado, etc. Ela gosta de costurar e ela gostaria de encontrar alguém que costura, mas é... Exatamente, você poderia trabalhar num lugar diferente, sem dúvida alguma. Ok, fantástico. Ela gosta de costurar, será que isso significa que só abre mais armaduras para mim agora? Porque isto seria interessante, sem dúvida alguma. Mas é ok, maravilha, essa missão está cumprida e aqui tem uma cimitarra Gerudo que faz 16 de dano. Pra falar a verdade, a coisa ideal aqui é simplesmente conseguir madeira aqui porque é bem fácil, isso compensa alguma madeira que eu posso ter gastado ali. Eu cheguei a falar contigo! Acho que não, acabei te assustando e nada aconteceu. Mas é ok, tempestade de areia torre gigante, ok provavelmente estava incomodado com o que estava acontecendo ali, mas enfim dentro do bazar aqui tem muita coisa sendo vendida ou só tem alguns NPCs, possivelmente tendo algumas missões eu não sei ok Oh. ok, vender, comprar ah flechas individuais, ok, se yes, você vai comprar as flechas dessas uh, cara assim é complicado, ok, agora ela está simplesmente dando informações, ok, ela é super interessante e você e yeah, é um monte de negócio, ok, a cama macia Será que é tão macia assim? Uau! Isso foi uma cutscene bem... Yeah, não. A cama macia é agradável, mas longe de ser uma cama especial, igual as outras que você costuma encontrar por aqui. Ok! Deixa eu ver se tem alguma foca por aqui. Porque, peraí. Ok. Ali... Onde eu marquei como roxo é um lugar que eu definitivamente quero ir. Yeah, é, eu não tô vendo nenhuma foca por aqui, mas tudo bem. A propósito, essa música aqui no bazar tem algumas notas que vagamente me lembram de alguma música. Oh yeah! Eu tinha esquecido completamente disso! Enquanto eu estava distraindo, explorando atrás de NPCs, etc. Tipo. E yeah, é, coletar as memórias é definitivamente importante uh, Eu acho que ali tinha um santuário que eu deixei marcado Mas eu não tenho lembrança exata disso uh, Porque, tipo, eu tava planando ali por cima E só tinha um semicírculo ali com nada dentro Onde um santuário definitivamente poderia estar, mas... Tudo bem eu não vou questionar. Ok, ótimo. Progresso foi feito. Eventualmente, eu acredito que eu vou ter que, inevitavelmente, fazer um episódio dedicado. A exclusivamente procurar santuários, etc. Mas, tudo bem. Por santuários, naturalmente, eu quero dizer. Ah, oh, isso aqui é só um acampamento de monstros. Mas, tem um santuário por perto, então... Pouco importa. Especialmente se... Ok. Deixa eu... Yeah! Não era isso que eu queria fazer. Mas tá valendo. é você. Permanei esse eletrocutado, por favor. Ah, e você? Tome essa. E... Meu, tô com tanta coisa aqui. Ok, eu vou simplesmente utilizar a Royal Broad Sword. Ah, vou dar uma girada pra vencer. Justamente, eu acho que eu poderia eu podia girar com mais consistência quando eu estava jogando no Wii U. Eu acho que isso é algo que tem a ver com... Ah, isso realmente tem algo a ver com a taxa de quadros ou simplesmente... Ok, não. Yeah, eu simplesmente tenho que ser um pouquinho mais deliberado com o que eu estou fazendo. Se bem que eu não sei se isso realmente vale a pena em termos de DPS, mas tudo bem. Ei, eu tenho um boomerang. Oh, pra falar a verdade, deixa eu utilizar isso. Aparentemente, os bumerangues fazem o dobro de dano quando você arremessa eles, o que dá um aumento respeitável de dano, sem dúvida alguma. Ok. O santuário que eu estava procurando parece ser nessa direção. E tem uma fenda aqui, então... E yeah, é, isso parece razoável. Apesar de que eu posso ter que continuar escalando a montanha, então... É... Ah, retiro o que disse, sem... É... Ok. Tá aqui a porta do Deserto Gerudo, que eu não ia Isso aqui absolutamente não é... Pode ser que não seja... Oh, peraí, o quê? Oh, É você! Eu literalmente falei contigo, a propósito. Meu, você tem uns socos na cara. Tipo, tu tá desidratado? O cara parece o Michael Jackson. Um, quer saber? Ele provavelmente deveria ter bebido mais água enquanto ele tava por ali. Tem um, tem um estábulo aqui. Oh, é por isso que tem um santuário aqui por perto. Mas é, não imaginei um estábulo e eu não imaginei um cas. Ok? Ah, tem alguma coisa aqui por perto? Ou. Não. Nah! Não estou interessado nessa canção. Será que eu estou? Ele teria um ponto de exclamação em cima da cabeça dele se isso fosse relevante, mas é. Pelo menos deixar ativar. De... Ah, ok, isso não fez nada aparecer. Oh. Ok. Quatro viajantes com esses nomes. Oh! Peraí. Deixa eu ver. Ok. Cocot Plateau. Hum certo, certo, ok, é, tem amigos perto de Cocot Plateau, onde seria isso? Provavelmente aqui por perto, mas eu tenho que dar um prestar um pouquinho de atenção esta por ali, mais. Ok, vamos saber. Ah, você está procurando o tesouro? Ok. Oh, esse tipo de tesouro compreendo. Oh, sim. Eu tenho Rush rooms. Ok. Oh, não. Ele literalmente ficou viciado por 55. Ok, sinto muito, mas você nunca vai ter os seus cogumelos. 55. Completamente absurdo. Ei, hey, olha, é uma receita. Uh, se ela vale a pena se fazer, eu não sei, mas tudo bem. Um, ah, yeah, provavelmente aqui por cima, o tal do santuário. Será que é aquele que está Não, não, não, aquilo não é um santuário, aquilo é uma torre. Para falar a verdade, mas tudo bem. Oh, olha só aquela torre ali. Oh, eu tinha esquecido. Hum. Ainda bem que eu olhei naquela direção. Eu tinha esquecido completamente que tinha uma pedreira aqui, pra falar a verdade. Só que é uma região inteira aqui que é uma pedreira, mas é. Ok, o importante é que eu encontrei esse santuário, então vamos em frente. A propósito, eu me pergunto, quantas pessoas tentaram entrar ali na... Cidade das Gerudo, e tipo, fico preso no jogo sem encontrar o cara que te dava as roupas ali. Eu sinto que isso deve ter acontecido com pelo menos uma pessoa aí. Não simplesmente porque eles existiu... Ah, eu vou explorar em outro lugar. Não, simplesmente completa falta de atenção. Ok, não falta de atenção, mas tipo... Inocente burrice? Eu... Não sei. Eu definitivamente já tive uma quantidade de inocente burrice aqui, então... Uh, certamente é algo perfeitamente válido de se acontecer, mas... Yeah, eu acho que o jogo queria que eu simplesmente... Ficasse... Tipo, eletrocutasse aquele inimigo, mas... Né, atacar ele normalmente foi o que eu decidi que era o melhor de se fazer. A propósito, uma coisa que vale a pena mencionar... É que eu vou tentar elevar até o máximo a minha armadura de guardião. Porque ela vai eventualmente valer a pena. Em termos de ataque. Então, yeah, aquilo vai ser... Sem dúvida alguma legal quando isso acontecer. Se bem que ela realmente compete com as armas de Lionel e etc, mas tudo bem. Oh não, guardião, o que eu vou fazer? Não, seria ótimo se eu tivesse conseguido... Peraí, deixa eu demonstrar o que acontece. O que acontece é que você joga aquilo, então você perde aquilo, então você fica meio decepcionado e triste... Mas nada que realmente possa ser feito sobre isso, além de girar aqui e acabar Uau! Isso é resistência demais, mas tudo bem. Ah, uma coisa que eu devo mencionar aqui é que, tipo... Existem... Não, pra falar a verdade, eu nem sei exatamente o suficiente do que eu tô falando pra afirmar o que... Deveria dizer ali, então tudo ok. Peraí, só isso? Isso foi tão simples que parece um insulto. Mas está faltando um baú. Ainda? Literalmente onde? E eu estou curioso. Eu estou curioso sobre onde o último baú está. O que é isso? Oh, é uma esfera com eletricidade. Pera aí, deixa eu arrastar isso aqui pra onde... Es... Ok, eu acredito que a eletricidade deveria se propagar um pouquinho mais ali, mas eu não vou questionar. Será que, tipo, tem algo... Ei, aqui está você. Será que tem aqui em algum canto... Algum baú que eu completamente ignore. Pra falar a verdade. Aqui. De uma maneira chocante. Não. O que eu queria dizer é um bloco magnético. Tipo, eu já vi... Isso ser utilizado... Em outro santuário. Então, yeah. Eu vou... Ficar de olho em tudo. Aqui, sem dúvida alguma. Porque... Eu não vi nada realmente fora de lugar que eu possa explorar aqui. É. Onde está o baú? Porque pelo que eu vi, isso aqui é um lugar super linear. De uma maneira que chega a ser até um pouquinho absurda, mas... Nada de baú... Por aqui que eu possa imediatamente identificar e nada que eu possa identificar depois de pensar um pouco. É, quer saber? Pelo menos eu voltei e tentei explorar um pouquinho mais. Isso faz alguma coisa. Peraí, uma coisa que eu queria mencionar é que, tipo, armas que ficam brilhando e fazem esse som. Elas têm modificadores. Ah, é, agora eu entendi qual era o significado. Bom, fantástico. Isso era o grande mistério que eu queria resolver. Sinto que eu tomei meio cego para não encontrar o baú que ficou faltando, mas, novamente, eu não vou mais me preocupar em deixar um baú para trás. Se ele ficar para trás, ele vai ficar para trás. E não há nada que eu vou fazer sobre isso. Tipo, isso é o segredo da paz em se jogar Zelda Breath of the Wild. Se algo ficou deixado pra trás, deixa pra lá. Especialmente valioso se você estiver gravando algum vídeo. Porque, tipo... Isso seria simplesmente estresse completamente desnecessário. Ok, tem... Esse lugar aqui... É realmente interessante de se explorar. Tem umas coisas ali, tem uma ponte e etc. Provavelmente isso aqui é o tipo de lugar onde... Provavelmente isso aqui é o tipo de lugar onde, sei lá, se eu continuar explorando, eu encontro um ou coisa parecida. Mas é, essa textura de rocha continua sendo absolutamente... Horrível. Ei, hey, tem um Moblin ali. E tem um monte de escadas, mas. Eu tô mais interessado em subir por aqui neste exato momento. Aqui. Ok. Ah, saltinho lateral e deu certo. Vai demorar um tempinho, essa aqui, pra eu conseguir tudo, mas tudo bem. A torre. Pra falar a verdade, a torre tá um pouco mais... Como assim ele... Oh, esse jogo parece que tá de propósito, tentando me deixar indignado. Mas tudo bem. Eu não vou reclamar demais. A propósito... yeah, yeah eu cozinhei bastante comida aqui, etc. Se bem que... Meu, vou ter que dedicar um episódio completo, simplesmente... Ai... Saí formando coisas, prova uh, provavelmente, para eu fazer poções. ou será que eu vou? Eu não sei. Aquele lobo tem um esquema de cores que me lembra bastante de um rock A propósito. Eu acho que, tipo, é, aqueles eram os valores exatos de cor. Oh, para falar a verdade, uh, especificamente... A versão mais normal do Lycorrock. Like é tipo a forma Day, que é a cor meio marrom, bege, amarelada, boa pra se disfarçar em um deserto. Eu acredito que sim. Uh, pendendo. Eu acho que o like Lycorrock é pendendo mais pra café etc. Enfim, isso. É uma cor que ofereceria tremenda camuflagem no deserto, mas... Yeah. Falando em camuflagem no deserto e lobos, existem muitos desertos que tem algum tipo de lobos nele? Ok, eu sei que imediatamente, todo mundo, a primeira coisa que pensa... É, em coiotes, mas eu devo repetir que eu estou falando especificamente sobre lobos, não em caninos em geral. Se bem que... Eu acho que existem regiões onde tem lobos e coiotes, mas tipo... Eu acho que eles não ficam exatamente no mesmo habitat. Mas eu... Eu não sei. Faz uma quantidade de tempo, desde a última vez que eu, que eu realmente assisti um documentário sobre a natureza. Meu, tem um monte de poeira ali em cima. Isso é potencialmente interessante. Eu acho que eu vou deixar aquilo marcado no mapa. Porque... Ei, olha... Daqui dá pra ver uma outra torre laranja. Pera aí. Será que eu consigo ver aqui e marcar? Porque isso seria realmente fantástico. Bom, isso se não for a torre laranja que eu já deixei marcada. Porque isso seria um pouquinho redundante. Mas, uh... ah... Yeah, é, pra falar a verdade, tem muito documentário de natureza que sequer... Ok, é essa aqui... Essa aqui é a torre que eu deixei marcada. Tem muito... documentário da natureza que presta... hoje em dia, tipo... Ok, eu vou marcar esse lugar. Ele parece interessante. Eu imagino que a maioria agora deve estar em streaming, etc. Porque, tipo... Eu imagino que se eu decidir... Ah, abrir... Oh, esse lugar parece interessante. Você não simplesmente faz um círculo... Na terra e não coloca nada ali. Um... Eu yeah, imaginei que fosse ter um coro por aqui. O uh, que, que eu tava falando mesmo? É, yeah, tipo, você não pode simplesmente sintonizar na Discovery ou coisa parecida, ou Animal Planet e encontrar um documentário de qualidade mais igual costumava acontecer quando o teu, tipo, assistia a TV. Acho que, honestamente, os melhores tipos, os melhores lugares para encontrar documentários. Jesus Cristo! <risos> documentários de qualidade. São simplesmente canais específicos no YouTube. Se bobear, Tearsou pode acabar sendo o melhor canal desse tipo. Mas ok, deixa eu prestar um pouquinho de atenção nisso aqui. Ok, não está faltando nada aqui. Mas, definitivamente, está faltando algo aqui. Peraí. Ok, isso aqui é tipo um degrau. Meu complicado fazer isso aqui ser um degrau. Peraí, não, não, não. Colocando isso aqui faz isso aqui se tornar um degrau, mas. Não tá... Hum. Ok. O jeito que isso aqui... Está espelhado... Tá deixando complicado. Yeah. Isso aqui tem... Hum. Pra falar a verdade, eu acho que isso teria que estar tá mais baixo. Oh, não. Pera aí. Tô... Ah! Eu tava fazendo o contrário. Eu tava tentando fazer o contrário... Isso não iria funcionar nunca, e o meu cérebro imenso de genialidade não chegou a sequer considerar essa possibilidade. Mas enfim, aqui está um lugar que provavelmente tem algo. Tipo, você não simplesmente coloca um monte de estátuas. Uma na frente e da outra, desse jeito, sem ter nada no meio. A não ser que um quebra-cabeça seja necessário para resolver isso. Nesse caso, eu vou ficar triste. Oh, espera um Hum... Hum... Hum... Ok. Um quebra-cabeça... Acontece aqui. Ah, será que tem alguma dica social? Oh! E yeah, isso aqui tem fogo. E ali tem. Ah! Eu me lembro disso vagamente. Mas, simplesmente considerando a natureza desse lugar aqui. Ok, deixa eu tentar subir aqui em cima dessa estátua para ver se tem algo, algum diálogo, algo escrito ali em cima, ou se eu vou encontrar o caça aqui por perto, porque as coisas aqui, eu me lembro de ter, sei lá, algum poema, alguma coisa que dava para decifrar, para colocar um Uh, um elemento em cada um dos... Sabe os pontos de interrogação Que cada uma das estátuas representa Mas eu não tenho completa certeza disso tudo aqui Ok, isso aqui é fogo Oh Deixa pra lá Eu coloco fogo Onde tem fogo Pera aí essa é a bola de fogo? Sim. Ok? Ótimo. Eu acho. Huh. Realmente complicado você conseguir ver, mas tudo bem. Peraí, isso aqui não é fogo. Essa vírgula provavelmente é vento, agora que eu tô pensando. Um, isso aqui é Provavelmente Pedra um, Isso é água Na verdade ah, Meio que interessante que tipo Água E fogo Meio que podem ser parecidos Que tipo, realmente parece uma chama Mas tudo bem Ok, isso aqui é um pergaminho Oh, cada um tem uma joia no lugar diferente. Aqui tem dois pontos. Ah, ah talvez isso aqui não tenha uma correlação direta com elementos. Mas tudo bem. Isso aqui é o que dá pra fazer de boa. Tem muitos deles aqui. Isso aqui não tem nada. Hum. Eu só achei algumas esferas. E isso é algo que me preocupa um pouco. Pera aí. Aham! Tem algo no seu pé. E este algo é... Uma vírgula com fogo aqui. Ok, fantástico. Eu sei exatamente onde colocar isso agora. Uh, se bem que, para falar a verdade, os dois pontos ali... Eu nem sei se eles estão no lugar correto. Mas, enfim, vírgula... Deve ser colocada aqui. Ótimo, fantástico. Ah, deixa eu ver. Esse aqui... Eu não estou imediatamente vendo nada. Ok, tem um círculo. Tem uma esfera por aqui com um círculo. Essa é a questão aqui. Não, isso aqui é tipo um símbolo. Meu que parecido com vento. Tem alguém com sí Oh, o oh, oh, oh, oh, que eu estou encontrando ali? Um yaha! Que simplesmente vai ficar voando por aqui perpetuamente, pelo que parece. Ahn. Um... Certo Deixa eu Observar E yeah, é, aqui eu não tô vendo Nada marcado que significa que eu provavelmente vou ter que voar E etc Eu já encontrei mais uma outra sera ali Ok, eu acho que a quantidade de serras E a quantidade de estátuas É Igual eu Só não tinha procurado o suficiente Ok o que é isto? E eu repito, o que é isto? Surpresa que isso não foi... Ok, isso aqui é uma seta marrom. Hum. Ok, um pergaminho... Tem alguma esfera com pergaminho aqui por perto? Talvez, mas eu não sei onde. Ok, tudo bem. E tem uma esfera com círculo... Quantas feras tem por aqui, afinal? Muito mais do que eu imaginava. Ok. Eu tenho que prestar atenção nisso aqui. O saco é que, tipo, você tem que escalar até o topo e observar cuidadosamente tudo. Então, isso aqui é algo que demora bastante. Para você completamente concluir. Já, já chegou no tempo. Onde utilizar Revale's Gale é a coisa ideal a se fazer. Aí, ok. Esse cara tem os dois pontos na testa, certo? Dois pontos. O oh, que é isso? Ah. Isso não é bom o suficiente. Ok. Esse cara aqui é dois pontos. E acredito que eu coloquei a é história dos dois pontos no lugar errado. Ah! só que é a história dos dois pontos? Sim. Definitivamente. Ok. Coloque no lugar certo. Ótimo. Bom, isso aqui, portanto... É o pergaminho. Oh! Pergaminho vento! Yeah, eu, eu já. Eu já peguei essa esfera. Essa aqui. Tipo. Eu de alguma maneira não consegui associar uma coisa com outra. Mas tudo bem. O erro foi corrigido. Ah, deixa eu ver. Ótimo. Agora. Ah, deixa eu ver. Isso aqui já tá corretamente associado. Isso aqui... Ok... Duas listras... Eu não sei se isso aqui... Ok, duas listras, duas listras, está corretamente associado. Só preciso... Encontrar... Mais uma esfera que eu ainda não identifiquei por aqui. Apesar de tudo ser, tipo... Realmente brilhante... E vermelho, o que pode ser pego aqui, mas tudo bem. Ah, aí. Hã? Huh. É, esse aqui é o que tem o círculo, não é? Sim. Portanto, esse aqui tem a seta, provavelmente. Ah! O ângulo de câmera que o jogo permite é realmente desconfortável. Ok. Agora eu só tenho que encontrar a última esfera. O que é um problema em potencial. A não ser... Se eu escalar até o topo de uma dessas estátuas. E ver o que eu encontro embaixo de mim. Que é o que eu vou fazer. Exatamente agora aqui. Ok, ok, ok, ok. Um, ah, dois, três, quatro... Yeah, só falta um... Oh, uau! Em cima daquela estátua. Ok. Isso foi, de fato, a coisa inteligente a se fazer. E aqui... Espera aí, não. Isso aqui é o... Círculo e ali é o triângulo. E aqui está o círculo e é exatamente o que eu imaginava. Pelo menos, tipo, isso aqui já imediatamente corresponde à esfera, ao galho, etc. Eu imagino que isso aqui deve ser um santuário que é de graça, porque isso aqui foi um procedimento inteiro bem longo. E com isso, eu já vou conseguir de boa mais um coração, o que é bem legal. E, pra falar a verdade, depois disso eu vou ver se eu vou pra Terrytown e eu continuo aquela missão. Que isso simplesmente parece uma boa ideia. Ok. Primeiro. entrar aqui e pegar a recompensa. Me pergunto se isso aqui vai ser tipo um Big Core ou sei lá o que. Yeah! Recompensa imediata de graça. Como eu imaginava. Flamespear. Yeah. Definitivamente bem longe de ser a coisa mais rápida do mundo. Mas é alguma coisa. <risos> ok. Mais dois corações de boa. Mas... De propósito, eu cheguei a completar o meu pensamento que eu tava falando sobre aquele negócio que eu ativei uh, nas Woods, uh, Basicamente, eu caminhei na frente do pedestal da Master Sword, aí aconteceu uma cena dizendo Ei Link, você comprou a DLC, isso significa que você pode agora participar da grande missão épica que nós temos pra você. Através da nossa grande missão épica que nós temos para você, você pode deixar a Master Sword mais forte. Só que a grande missão épica de DLC é insanamente difícil, então não estou interessado em fazer isso até eu conseguir todos os corações etc. Porque, tipo, é uma daquelas missões que eles retiram tudo de você. Missões onde eles retiram tudo de você? Sim! Tem algo que eu deixei de fazer que eu provavelmente deveria não deixar de fazer. Yeah! Bem lembrado, eu. Bem lembrado. Eu provavelmente vou esquecer em tempo recorde, mas... Tudo bem. Enfim... Deixa eu falar contigo. Ei, eu arrumei... A trabalhadora perfeita aqui. Ok, você vai precisar de 30. Sim, sim. Eu vou te dar 30, sim. Tá, começando a ficar uma quantidade bem grande aqui. Ok, tá começando a parecer uma cidade. Ok. Alguém que sabe sobre distribuição. Ok. Um viajar. Uh -huh, uh -huh. Eu sei exatamente quem poderia... Entrar perfeitamente nessas... Hã! Huh? Ok! Uou! Wow. Isso aqui é caro pra caramba, mas... E yeah, é, ok, isso aqui é... Isso aqui é perfeito pra viajar no deserto. Exceto que eu não vou utilizar, porque... Tipo, eu não tô afim de mexer no inventário, mas... Ei! Hey. Sark Soul pra você! Huh? Eu realmente preciso de mais uma marreta... Não, eu absolutamente, de maneira alguma, preciso de uma marreta. Isso aqui já tá bom demais. Mas, é ok. Eu tenho o pássaro perfeito pra você por aqui. Tipo, honestamente, eu acho que esse rito aqui é o som dentre todos que é o mais fácil de se encontrar. Eu não me lembro onde o som Zora está. Isso aqui não é de maneira alguma o santuário correto. E yeah, como é que eu, quer saber. Deixa para lá. Isso aqui pelo menos vai ser um loading bem mais curto. Ou será que não? OK, foi um loading bem mais curto. Oh, eu me pergunto como vão ser os loadings do Tears of the Kingdom, isso tem potencial para ser desastroso, mas também tem potencial para ser bem melhor, a gente só vai ver isso depois de maio, eu digo, meu, esperar até maio é meio que uma agonia, só que, ei. O remake de Resident Evil 4 é em breve, mas. Yeah, yeah, yeah, você tava insatisfeito com a sua vida e etc, mas. Sem dúvida alguma você pode chegar na até a calar facilmente. Um, ok, pra falar a verdade, eu sei que eu mencionei. Ah, só tá faltando o Zora, mas. Eu acho que ele também vai querer um Korok na Korok Forest, porque, é, yeah, isso parece algo razoável aqui, mas, yeah, uma coisa interessante é que, tipo, os Kokiri no Ocarina of Time, eles simplesmente pareciam pessoas, só que pequenas, Simplesmente crianças Peter Pan que nunca ficavam adultas, mas eles eventualmente acabaram se transformando em madeira, basicamente, conforme o tempo foi passando e acabaram se tornando os cortes no fim, o que é sem dúvida alguma algo interessante. Enquanto isso, os Gorons simplesmente permaneceram completamente idênticos, uh, conforme o tempo foi passando, que certamente é algo... Não, tipo, os Gorons aqui certamente são bem mais redondos do que eles costumavam ser, mas é, depois disso, 50. Eu acredito que eu não tenho 50, eu acho que eu precisarei lenhar muito mais. Ok, eu precisarei lenhar só um pouquinho. E agora é a hora de verificar se... Uh, eu tenho permissão para derrubar essas árvores ou não. E a resposta é sim! Ok, tudo bem. Certamente ele não vai se incomodar com o vandalismo que está acontecendo por aqui. É até só um pouquinho. Tudo, Tudo de boa. Oh, pera um momento, temos visitantes aqui? Sim! Ok, sou um viajante E esse cara aparentemente é rico Ah, honestamente eu não preciso de dinheiro Mas tudo bem Ok Tá bom Eu vou te dar uns 100 rupis Isso aqui é um investimento Ok, Thorin Wetland Oh Ok A Acabar com os guardiões ali Eu posso fazer isso eu já fiz isso. Uau! 20 rupis. <risos> ah. Uau! Link simplesmente sofrendo um golpe, engolindo completamente, sem nem falar nada. Bom, ele já não costuma falar nada de qualquer maneira, então tudo bem. <risos> Uh, mas continuando por aqui. Isso aqui tudo vai simplesmente magicamente reaparecer. Conforme o tempo passar. Então tá tudo bem. Tipo, o poder do Ganon pode se tornar mais forte. Uh, ok, isso demorou um tempo extra. Mas tudo bem. Honestamente, a coisa perfeita pra você cortar madeira seria a Master Sword. Yeah! Master Sword, simplesmente reduzida a um machado chique que não quebra. Certamente a maneira mais respeitosa possivelmente imaginava de se fazer isso. Pra falar a verdade, é, yeah, não, isso aqui é perfeito. A Master Sword é de fato perfeita pra fazer isso. Não sei como, porque demorou tanto tempo pra eu perceber isso, mas é verdade. Simplesmente é verdade. Ok, enfim, o que você tá vendendo aqui? Oh, ele é o Homem das Flechas! E também de Ancient Gears, também, se você precisar, mas eu, eu simplesmente mataria os Guardiões se eu quisesse, mas... É ok, é, eu, vou, eu vou levar tudo. Eu não tô nem aí. Ele é o Homem que vende as flechas, o Link é o Homem que compra as flechas. Eu tô sem dinheiro, não importa. É só vender um pouquinho e vai estar tudo bem. Ei, olha, eu tenho a sua madeira. Yeah? Sim? E eu salvo vidas. Só que quer falar sobre algo... Oh! Você vai caçar? casar? Incrível. Isso foi extremamente rápido. Ah, tem certeza que isso vai ser um relacionamento saudável? Eu não sei, mais. alguém padre. Zora? Oh! Ok, então... Alguém como um padre... Hum... Eu acho que... Ok, eu sei que tem um Zora com a descrição adequada ali, só que eu não lembro onde ele está. Mas, sem problemas. Ah... Yeah, eu acho que eu não vou precisar mais cortar madeira, o que é fantástico. Bom, com isso... Eu acho que isso aqui é um lugar bom para eu terminar o episódio. E no próximo, se tudo der certo, eu vou ter melhorado mais alguns armaduras, mas eu não tenho completa certeza se eu realmente vou. Considerando que eu vou ter que ir atrás de uns dragões...